Ah, ser assaltado é muito tá ruim. Tá falando né? de, de, de, de dos, dos bandidos e a gente bota comigo, tá lembrando de outros aqui. Bandido? É o, o, André, o André é um cara que é, os assaltantes é, é a gente bota. Essa, essa depois, é eu conta, virar, depois eu vou depois eu contar os assaltos cult. engraçados. Vou contar os um ah, assaltos engraçados. Cult, cult cara, acho eu, um, é, não, eu, eu acho que eu tinha um... Não, mas acho que eu tinha uns, sei lá, uns 12, 13 anos, hum. cara. Você ter ideia, fazia, hum. na época a gente fazia curso de computação. De computadores. De computadores. É computadores! Era tipo isso. Fazia o, o Adriano, sabe? ficou fiz curso de MS DOS, de Clipper, programação. E, e, e, no, e no final virou engenheiro é, químico. engenheiro químico. Puta que Sim. pariu. Mas que bom, podia ser pior, podia ser programador, né? Podia, podia ser programador. ah seu se fudeu. <risos> Aí eu tava, é, eu fazia de sábado de manhã, cara, eu trabalhava lá com a avó, né, ganhava lá um dinheirinho com ela, e com esse dinheirinho eu pagava o curso lá, cara. Você ganhou o curso da Microlins? É. Microlins também. É, tinha Microlins também. Microlins, é verdade, nossa. É, nem tem mais. Depois eu a fazer o curso em inglês também. Ô, oh, Adela, vou contar... Não terminou, eu tava, Aí eu tava saindo lá do, do, do, desse curso, cara, a gente levava a caixinha de disquete, aquele disquete oh. 3,5, 5, cinco, acho que era 5,1 um quarto ainda. 5,1 é um quarto. 1 um quarto que eu, que eu levava. Ah, na minha né? época era o 3,5. Ah, Já o novinho lá, vem as histórias do novinho, é. vamos lá. Eu não sei, os grandão. Aí, onde... aí beleza, tô saindo lá com a caixinha de disquete, a postilinha, aí o cara pega e cola em mim assim. ô, oh, isso o quê? Aí, ah, hein? Perdeu, perdeu. É. Se eu quer, não, nem, nem falar pra perder, sei lá o que ele falou, cara, e era tipo um moleque mais na Você não tem noção como o André era nessa época, um cabelo mullet assim, e um óculosão é. fundo de garrafa. É, essa época era os mullets, cara, né? Cara, ele era muito... música, imagino ele ali, o cara abordando ele, ali, o oh, que que foi? É, mas parecia pressionar. Não, e ele é mais do um mesmo tamanho, eu falei, não, sai fora, vou dar uma bica, né? Ah, tomar no cu, né? E aí a hora que eu. Pensei em fazer isso, eu olhei assim na esquina, tinha um adulto, e o cara olhando assim, aí sabe que você percebe? Ah, os caras tão juntos e tal. É o cafetão aí, dele. É, deve ser tipo isso. O moleque tava em teste. vai é, lá. Vai lá. Assalta ali que eu tô de olho, vai lá. É, Exatamente, tava em treinamento, né? É, treinamento. <risos> Sim, menor, próximo, menor em Menor treinamento. Menor aprendido? Menor <risos> Boa! <risos> Boa, era aprendiz do, do crime. No crime. E aí eu peguei, dei a grana pra ele. Aí eu acho que, Mano, por ele ser moleque também, eu acho que bateu um arrependimento nele. Ele falou assim: Mas onde que você mora? E isso foi, esse outro que eu contei foi bem depois, né, Já, mais é. velho esse. E os caras acham que tem mania de perguntar onde que eu moro, porque depois o, do relógio perguntou Ah, você conhece? Ah, então, pô, você é filha de tal. É, não, sabe o que é? eles fazem analíticos depois, eles é. colocam isso e ficam <risos> Assaltei analíticos. o cara da região tal, aí, caralho, assaltou o cara da região tal. Quem assaltou <risos> é, da região tal? É, viu? é isso aí. Foi na analítica. Aí eu falei, não, eu moro ali, é... O curso era no centro da cidade. Eu morava em Brascuba, ali, em, quase em Jundiapéba, né? Aí ele falou: pô, mas. Você é, vai como? Aí eu falei: cara, eu a pé. Ladrão mano, consciente. Né? Arrumou, Logi, ladrão. Logi é o lugar aí... com mais ladrão consciente que eu já vi na minha vida. Não, é... E aí sabe o que ele fez, cara? Ele me deu o dinheiro do ônibus. Puta, cara, esse é, é gente, gente ver, boa Caralho, você é gente boa, mano. Esse é gente boa. Você não deu um abraço nele, não? Não, quase ai, dele porque, nossa, você é gentil. E assim, é, é negócio de ladrão bom, ele podia ter levado a caixinha de disquete, né? Que na época devia valer mais do que o que ele... Mas ele ia fazer o quê com aquilo, né? Não sabia nem o que, que era. Porque ele era o menor aprendiz. Ali, Qualquer trocada... Ele era o menor aprendiz. É aí deu a grana do buzão, aí é, eu peguei o buzão e botei, cheguei em casa e falei para mesmo, hein? Primeira até vez feliz, Pô, né, não, cara, não, é que é né, cara? É é ser ainda fala assim, nossa, eu encontro gente boa ainda nesse momento. Certeza, buco. certeza que ele falou assim, essa grana não vai para mim mesmo, vai pro meu chefe ali, então deixa ele ficar com uma parte. Deixa o cara voltar, cara. Você tá falando de assalto uma vez, cara, eu tava. Eu era office boy, trabalhava na imobiliária ali em Mauá, ali, no... que, eu... que eu morei bom tempo em Mauá, né? No ABC Paulista. E eu era office boy. Cara, aí pediram pra. Dois... Dois casos interessantes dessa imobiliária. Um é um. Vou contar o primeiro, o mais engraçado. Pediram pra mim, na época eu fazia os poderosos, né? Quem é mais velho vai lembrar aí. Eu fazia os poderosos na máquina de escrever, gente. E aí falou assim: Adriano, é, tem que. O rapaz aqui não paga já faz uns dois meses. Leva essa carta de cobrança lá no Zaira. Uhum. O André vai lembrar não. do Zaira, o Zairão. O, Você... o Ajiota pediu pra ele ir lá cobrar. Não, cara, olha só. Aí eu peguei, né? Molecão de tudo, cara, 15 anos, né? Inocente, né? Só vou levar uma carta, né? Aí cheguei lá, peguei o ônibus, cheguei lá, comecei a bater. O cara morava numa sub uma sobreloja, era uma Sim. casa que era em cima de uma loja. E aí subi as escadas, bati na porta, né? Aí o cara saiu sem camisa já, só de short, calça, é, bermuda jeans. Aí eu falei assim, ah, o fulano tá, sou eu. Eu falei ó, assim, oh, a Neide aqui, né, da imobiliária, pediu pra mim vir cobrar você, né? Trazer essa carta aqui de cobrança. Aí ele pegou assim olhou assim, né, rasgou tudo assim, pegou, olhou, ah, pera só um minuto aí. Aí eu fiquei ali na porta com a é cara de besta, né, <risos> esperando, ah, acho que ele vai pegar o dinheiro e vai pra mim voltar, né. <risos> cara, eu vejo esse cara sair da, da, do quarto dele, eu esqueci, eu fiquei assim, aí na... ele abriu a porta, da... eu tava na cozinha e tinha um corredor e um quarto lá no fundo, né, ele ah, abriu a eu... porta, não, ele saiu com um facão, velho, um facão assim, assim, velho. bicho, eu nem fiquei pra saber o que ele ia fazer com a cara cara eu me deu um estrada fez cara vai me pegar cara eu desci aquelas escadas que deu um flash cara eu nem peguei ônibus para voltar vou a pé para Mauá cara vai correndo cara eu cheguei né? eu cheguei assim Neide você nunca mais me manda cobrar ninguém cara você tá louco homem só com a faca lá de dentro Neide aí nunca mais vou fazer cobrança paga alguém para fazer isso aí pelo é. amor de Deus cara deixa eu contar uma, uma história boa aqui também